What's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de Reading and Writing. Na verdade, essa é a terceira aula desse curso que eu tô fazendo aí, que vai desde o basicão e a gente vai caminhar até o avançado. Lógico, isso depende de você, se você deixar o joinha aí no vídeo, comentando se você tá gostando ou se você não tá gostando, o que pode melhorar aí nessas aulas. Então, assim, à medida que eu perceber que realmente vocês estão estudando aí, né, aí eu prometo fazer, sei lá, 30, 40, 50 aulas conforme vocês me pedirem. Ó, e lembrando que esse curso, especificamente, ele é um curso de leitura e interpretação de texto, lógico, vai te ajudar no speaking, na, na, na fala, né, vai aumentar o seu vocabulário e aqui o foco é você realmente entender os textos, trabalhar texto, trabalhar vocabulário, interpretação. Que é uma das habilidades que são importantes e que também te ajuda a alcançar a fluência, tá, gente? Fluência, quando a gente fala, não é só você sair falando inglês, né? Vem o background. O que vem por trás de você alcançar uma fluência? Para isso, você tem que ter uma leitura muito boa, você tem que entender o que está sendo falado e o que está sendo escrito. Então esse curso é para poder te ajudar nesses aspectos também. Por isso eu te falo, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe esse joinha aí nesse vídeo. Para também você garantir que as próximas aulas, quando forem lançadas, você vai ser informado. E ó, o que, que eu falo para você? Essa é a terceira aula. E como eu te falei, elas são umas aulas em sequência, né? Então assim, se você não assistiu às as primeiras aulas, assista a primeira aula, a segunda aula, porque eu, eu explico mais detalhadamente como que vai funcionar esse curso, tá bom? Ah, e lembrando o seguinte, você tem esse PDF aí que você está vendo aí na tela, tá vendo? Você vai ter ele para você poder baixar, poder praticar também, responder isso daí. Se você quiser imprimir, você pode imprimir. Esse texto aqui que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho, e eu vou fazer a explicação dele para você, você também tem para baixar e você também tem o MP3 dele. Então, assim, é uma forma de você também começar a praticar o e ficar ouvindo esse texto algumas vezes. Vai te ajudar também na sua busca pela fluência. Então, bora o que nos interessa, meus amigos. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui na tela para ficar melhor para vocês verem o texto. Deixa eu ver se aqui tá legal. Acho que tá. Esse tamanho aqui tá bom. Bora começar, então. Hi, I'm Louise Jefferson. Beleza. Então, ele começa já se apresentando aqui, né? Hi, I'm Louise Jefferson. Esse hi a gente já viu várias vezes, né? Olá, oi. Então, é se apresentando. I'm Louise Jefferson, a gente já viu também, né? Eu sou. Jefferson. Welcome to my travel blog. E aí fala, Welcome to my travel blog. Então Welcome, esse Welcome é com essa ideia de seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Então é, é a forma que você utiliza. To my travel blog, não? Então esse travel é de viagem. Então ele fala ao meu blog de viagem. Então é um blog que ele fez para poder compartilhar como que está sendo essa viagem dele que ele fez para a Dinamarca. Blog. Where am I this week? Ah, e aí ele fala: Where am I this week? Onde eu estou esta semana? Então, ele tá, tá fazendo uma pergunta, né? Como é um blog, ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde. Então, olha: Where am I? Onde eu estou? Vai acompanhando o mouse que eu vou traduzindo e eu vou mostrando para vocês as palavras: ó. Onde eu estou this week? Essa semana. Week. I'm in a very special hotel in Copenhagen. Beleza, ó. I'm am, eu estou em, a very special, em um, aí a gente tem que fazer a leitura de tudo, a very special hotel, então, em um hotel muito especial, em Copenhagen. Copenhagen, the central hotel in Copenhagen. Então aí ele fala o nome do hotel, ó, The Central Hotel em Copenhagen. O, o hotel central, que é o nome do hotel é em Copenhagen. Lembrando que Copenhagen é a capital da Dinamarca. A aula de geografia. Copenhagen, Denmark, is only three months old. But... Aí ele fala, ó, é, Denmark, que é a Dinamarca, is only only three months old. O que, que é esse only three months old quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o hotel tem três meses de vida, três meses de existência, de abertura, né? Como quando a gente vai falar sobre um negócio que acabou de abrir, ele fala, ah, esse negócio só tem três meses, sei lá, três meses de existência, três meses de abertura. Então lembra o seguinte, quando a gente está falando de tradução, a gente pode brincar, e não precisa fazer aquela coisa ao pé da letra. O importante é sempre você pegar a ideia. Então quando ele fala, it's only three months old, ele está querendo dizer que só tem três meses de existência, por se tratar de um negócio, né? But it's very popular with tourists. E aí fala, but it's very popular with tourists. Então ele tá falando que mas it's very popular. Ele é, no caso eu estou me referindo ao hotel, mas ele é muito popular with tourists, com os turistas. Tourists. This is because it isn't a typical hotel. E aí ele fala, this is because, isso é porque, porque... A gente pode brincar, né? This is because. Então, porque it isn't a typical hotel. Porque ele, it, não é, isn't a typical hotel. um hotel comum, um hotel típico, né? Ele tem alguma coisa diferente. Bora descobrir. Hotel. It's very different. E aí fala, it's very different. Então, ele é muito diferente. Deixa eu só subir um pouquinho aqui mais. It's very different. Acho que vou ter que puxar aqui. Isso different. The central hotel is a very small hotel with only one bedroom. Então, if, oh, the central hotel is a very small hotel. Então, o, o nome do hotel, o hotel central, é um hotel muito pequeno com apenas um quarto. Oh, with only, com apenas one bedroom, um quarto. Bedroom. But it's the ideal hotel for visitors to the city. Ah, uh, but. It's the ideal hotel, então, mais ele é o hotel ideal, ideal hotel, hotel ideal, ideal for visitors to the city, para visitantes, para visitar a cidade. City. In the bedroom, there's a bed, a TV, and some lamps. Oh, in the bedroom, no quarto, tem uma cama, there's a bed, a TV, uma TV, and some lamps. E algumas, algumas lâmpadas. Lamps. There are closets and cupboards too. Okay, there are closets and cupboards too. Então tem armários e armários também. O que acontece? Closets and cupboards são armários diferentes. O closet é aquele que a gente vê na em algumas casas que tem mesmo aquele espaço que você tem os os armários, é, um, tipo um, um guarda-roupa, né, que você coloca suas roupas. O cupboard seria uma coisa que fica do lado da cama, um armário, uma estantezinha, para você poder colocar, sei lá, o seu notebook, colocar uh, algum material, um, um espelho, alguma coisa assim que você pode colocar assim para pegar fácil, entende? Então, seria um armário, não de roupa, um armário para você colocar utensílios. E o closet seria para você colocar roupa, sapato, essas coisas. É uma pequena diferença que existe entre os dois. Two. next to the bedroom, there's a bathroom. Então, ó, next to the bedroom, então próximo ou próximo, esse next a gente pode falar próximo ou ao lado, tá? Então, aqui a gente não tem como saber se está exatamente ao lado do quarto ou próximo ao quarto. Então, próximo ou ao lado do quarto tem um banheiro. Bathroom. In the bathroom, there's a shower and there's a sink and a toilet. E aí ele fala in the bathroom, no banheiro, tem uma... Um, e aí ele fala, ó, no banheiro, in the bathroom, there's a shower. Então, tem um chuveiro, there's a shower, and there's a sink, e tem uma pia, uh, cadê? And a toilet. E o toilet que seria, tipo, a privada mesmo, né? Então, é, o bathroom seria todo aquele ambiente, o um espaço grande do banheiro, né? E aí depois ele fala, o chuveiro, a pia, e o toilet que seria, tipo, a privada. Toilet. The hotel is in an old building from 1905. But the... Oh, the hotel is an old building from 1905. Então, o hotel. Uh, cadê? The hotel. O hotel está em um, um edifício, em um prédio antigo de 1905. But the bathroom, bed and TV are modern. But the bathroom, mais o quarto, mais o banheiro, a cama e a TV são modernos. Modern. There's free Wi-Fi, too. Beleza, e aí fala, tem Wi-Fi gratuito também. There's a free. Gente, observa aqui, que aqui é, tá falando muito o there's, que nada mais é do que o nosso there is, que é o existe. Né? No português, quando a gente quer falar que, que alguma coisa existe, a ah, minha casa é, tem três quartos, né? A gente usa o verbo ter. Já no inglês, não, a gente usa o there is ou there are, tá? Então, observa isso, que é importante. Two. Its location, is important. It's location is important, sua localização é importante, então esse it, eu estou me referindo ao, ao, ao pronome de posse, a sua localização, a localização do hotel. Important, the central hotel is in Fredericksburg, a cool area of Copenhagen. Então, ó, the central hotel, então o hotel central é em Fredericksburg, nossa, os nomezinhos esquisitos da Dinamarca, não é diferente? A cool area of Copenhagen. Então, uma área legal de Copenhagen. Copenhagen, and it's near all the popular tourist attractions. Cadê? And it's near all the popular tourist attractions. Então, e ele é, eu estou me referindo ao hotel ainda, próximo ou perto de todas as atrações populares turísticas, ou todas as, as atrações turísticas populares, enfim, com essa ideia. Attractions. From the windows, there are great views of the city. Então, from the windows, então das janelas, a partir das janelas, there are great views of the city. Então, existem é, belas paisagens da cidade, ótimas ótimas paisagens da cidade, né? Então, ele tem uma uma vista, acho que esse views a gente pode traduzir como vista, tem ótimas vistas da cidade, né? Esse views pode ser paisagem, mas pode ser ideia de vista mesmo. City. Under the hotel, there's a cafe. It's very small. Então, under the hotel, there's a cafe. Então, embaixo ou abaixo do hotel, tem uma cafeteria, esse café, a gente pode traduzir como uma cafeteria, uma lanchonete, alguma coisa com esse sentido. Very small too, with only five chairs inside. E, ó, it's very small too. Então, é muito pequeno também, with only five chairs inside, com apenas cinco cadeiras dentro. Inside. Big or small. That isn't important. Ah, big or small. Grande ou pequena. That, that isn't important. Esse that é como uma ideia de isso. Isso não é importante. Ou aquilo não é importante. Ao fato do que ela está relatando. Que o hotel é pequeno, o quarto é pequeno. Então, isso não é importante. Important. The Central Hotel is the perfect place for visitors to Denmark's capital city. Então, ó, the central hotel is the perfect place for visitors to Denmark, Denmark's capital city. Então, o hotel central é o é o, is the perfect, é o lugar, porque esse place é lugar, é o lugar perfeito para visitantes para visitar a Dinamarca, a capital da Dinamarca. Então, gente, o texto é esse, é um texto simples, se você observar, tá com muito foco no there is, em there, are, que é no sentido de existir. De haver, né? Mas aí, para você se lembrar da comparação com o português, né? No português a gente fala tem, já no inglês a gente não pode falar it has, uh, they have, a gente tem que usar o there is the are quando você está falando que existe alguma coisa, tem um carro lá fora, minha casa tem um quintal, tem um jardim, então a gente usa o there is the are. Se você não domina esse conteúdo, assim, o que eu recomendo é você fazer as aulas que está aqui no meu canal também, de inglês é, essencial, de gramática em inglês, que vai do básico até o avançado, são 60 aulas. Então, segue lá essas aulas que eu explico detalhadamente se there is, there are, como que a gente estuda com eles, como que a gente aplica eles, na verdade, na frase, tá bom? Então, é importante você fazer essas aulas também para poder complementar uma aula, minha conversa com a outra, sabe? Ela complementa o outro conteúdo. Mas, então, bora que nos interessa aqui, que é a nossa leitura e interpretação de texto, beleza? Então, se você uh, quiser, você pode baixar o PDF para você poder ler esse texto novamente. Lá também tem a tradução do texto, então isso te ajuda também. Ah, e aí você volta pra cá e faz esses exercícios. Você pode até, se você for imprimir ou, ou, ou vai olhando o PDF que está lá e responde essas perguntas que estão aqui. Eu vou te dar a resposta também, mas é importante você é, buscar responder primeiro, que é uma forma de você colocar a sua cabeça para pensar, racionar, refletir não só ficar num estudo passivo, né? Eu te explicando as coisas. Então, dê pausa e busque fazer essas atividades. Então, vamos lá. Acreditando que você deu pausa e respondeu, eu vou lá te dar a resposta, então. O número 1, um, Read the text, then choose the correct answer. Então, leia o texto que a gente acabou de ler. Então, escolha a resposta correta. Aí está falando o seguinte, the blog is about... O blog é sobre o quê? É sobre a, a city, b, a house, c, a hotel, de furniture, ou móveis. Então, esse blog é sobre o quê? Sobre uma cidade, uma casa, um hotel ou sobre móveis? Bem, de acordo com o que a gente viu, o blog é sobre um hotel. Por mais que ele fala dos móveis, por mais que ele fala da cidade, ele está focado no hotel. Ele está descrevendo o hotel. Então, a resposta certa é a letra C, hotel. Bora para o número 2. Read the text again, leia o texto novamente, then answer the questions. E aí, a primeira pergunta que serve como exemplo é, where is Luis? Então, onde está Luis? É... A gente Luiz é uma menina, mano. Agora que eu fui ver X Copenhagen, eu tô achando que é. Porque acho que eu foquei no Jefferson, né? Enfim, ela está em Copenhagen. Meu Deus do céu, coitada. Mas se bem que nesse negócio é de gênero, né? Ele pode ser ela, ela pode ser ele, tanto faz. Enfim, fica com uma intenção positiva aí. Beleza, então X Copenhagen. Ela está em Copenhague. Beleza. Número 1: um. How old is the Central Hotel? Então é, quão velho é o, o, o hotel central? Quanto tempo tem o hotel central? Bem, conforme a gente viu, ele tem three months old. Ele tem três meses de vida, três meses de existência, né? Number two. What is oh, What is there in the bedroom? Então, o que que a gente tem dentro do quarto? Então, ele, ela falou o seguinte, que tem there's é, a bed, a TV and some lamps e também falou que tinha armários, né there's a closet and a cupboard. cupboard então isso é o que tem dentro do quarto tá número 3 where is the bathroom então onde que está o banheiro então the bathroom is next to the bedroom então o banheiro está próximo ou está ao lado do Quarto, beleza? Bora para o número 4. Gente, é importante vocês responderem, do jeito que eu estou respondendo aí, né, resposta complet, completa, porque essa é uma forma de você praticar também, né? Porque se você fala, coloca next to the bedroom, é uma resposta que está certa, mas ela está incompleta. aí você não pratica tanto o ato da escrita, tá? Então é importante você buscar responder de forma completa. Number four. Is there a bathtub? Então, bathtub é banheira. Então, no. Opa. No, there isn't. There isn't. Então, não tem. Number five. Ele não fala em nenhum momento de banheira. What is Fredericksburg? Então, o que, que é Fe Fredericksburg? Nossa, que nome diferente. Então, it's a place. Actually, it's a cool Area in Copenhagen. Copenhagen. Então, é uma área legal em Copenhagen. É uma, uma região, né? Um, where, where is the cafe? Então, onde está a cafeteria? It's under the hotel. Então, tá abaixo, está embaixo do hotel. Beleza, gente. Número 3. Ó, oh, write a description of your dream hotel bedroom. Então, uh, escreva uma descrição do seu hotel de um quarto perfeito. Como é que seria o hotel de um quarto perfeito para vocês? Então, think about the following question. Se você quiser, você pode seguir exatamente para essas perguntas aí. Where is it? Então, onde ele está? Onde ele fica? Is it big or small? Para você, o seu hotel de um quarto perfeito, como é que seria? Seria grande? Seria pequeno? Seria aconchegante? Como é Como é que seria? Is it old or modern? Isso seria novo ou velho, ou moderno. É, what furniture is there in the room? Quais móveis haveria no quarto? What other things are there in the hotel? Quais outras coisas haveria no hotel? For example, bathrooms, por exemplo, é, quartos, cafeteria, restaurante, a swim pool, piscina, tennis courts, que é quadra de tênis, etc. What is it near? Ele é próximo aqui. Então, escreva isso tal. Então. Ah, my, my dream hotel is old with a big bed. Então, é velho, com uma cama grande. Começa a escrever isso, descreva isso. Se você quiser... Coloque aqui nos comentários o, o seu parágrafo aí de como seria o seu hotel perfeito. E aí eu prometo que eu vou corrigir alguns. Não vou conseguir corrigir todos, né? Dependendo do volume que tiver, mas alguns que os primeiros colocaram, eu vou corrigir vou te falar se tá certo, tá errado, o que, que você precisa melhorar. Beleza? So, guys! Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Lembrando que tem um PDF e um P3 para você poder baixar e praticar e, né, realmente colocar aí o seu inglês para funcionar, trabalhar. Porque também né, não é nada só ficar sentado aí esperando o milagre acontecer. Tem que estudar, tem que praticar. E aqui Aqui no meu canal, você viu que tem um monte de material para poder te ajudar, então, se você é novo no canal, dá uma fuçada aí no canal, que tem muita coisa para poder te ajudar so, that's it see you, bye bye